Então vamos, vamos bater? Bateu o quê? Palma? Ah, eu tem palma. isso aí também? Uhum. Nem lembrava, velho. eu nem lembro. <risos> tem muita coisa Olá. que eu nem lembro, velho. Merda! Merda! Olá! Olá! Yeah. Estamos na live, na imersão Roda Viva Então, hoje a gente vai falar do som Da parte de som, como foi a montagem, o processo todo de Do som em Roda Viva Eu sou a Camila, que operou o som é, Na peça, a temporada, essa temporada toda e estamos aqui, o Felipe, nosso maestro, querido, e o Clevinho, Clevinho. Salve, rapaz. Clevinho. Microfonista, técnico, DJ. Sonoplasta. Sonoplasta, como é que é? é... Dançarino. Dançarino do Michael Jackson. É, ajuda, ajudante do Botelho, do Lagartixa, do Juliano, é, e por aí vai. Carinho. É, então É, então... Saudade, muita saudade, né, desse... de fazer, né, de tudo, assim, foi uma loucura, a gente terminou montando a peça... A gente montou a peça em, já em foi quando? Março. março Para reestrear 14 de março. Restrear, é, e não reestreamos. É, e aí, e toda aquela loucura a gente já tava até assim, meio. Eu já tava um pouco cansada, né? Porque a gente começa às vezes a entrar no automático. Mas muita saudade, né? Porque faz muita falta o... a presença. A gente tem feito coisas online, peças, e muito material aí, online, da oficina, que está sempre ativo. Mas estar no teatro, né? E criar e todo esse processo é muito, é muito bom. É muito, faz muita falta. É. Nossa, que desespero, tá? Assim, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei no oficina e depois o Felipe vai me lembrando das coisas, perguntando e o Flavinho fala um pouquinho também. Nossa, é muita coisa, né, velho? <risos> é. A gente é veio em 2018. Não, mano, aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo que... É só tu vindo trocando a ideia pra lembrar. É. A gente começou, eu e Clevin a gente chegou na oficina pra fazer roda, é, Rei da Vela. O Rei da Vela, eu, eu comecei operando no Rio, né? E aí vim pra São Paulo. Já, tipo, me chamaram pra fazer, operar o som em Santos, aí eu fui. Voltando pro Rio, já larguei tudo lá. E... Sabe que não influenciada, nada isso, né? influenciada é? assim pelo pela Luana, o Pedro e o Anderson, né? Então a gente voltou de Santos, do Rei da Velas, no, em maio de 2018. E aí no Bigode, a gente foi pro, aí eu conheci a oficina, porque eu não conhecia a oficina, né? E uau, luzinha de serviço e tal, mas assim eu já Tava naquela... Ah, curti muito, né? E aí a gente foi pro bigode, rapidinho. Vamos no bigode rapidinho. Aí o Anderson, que eu tava conhecendo ali praticamente, né? Conheci lá em Santos, mas ele lá, ele me dava medo, né? Era só... <risos> e aí... Ele falou, pô, você não quer vir pro, pro oficina, não? Quer ficar aí no som pô? <risos> Sei o quê, mas não tem dinheiro. <risos> Aí eu falei, falei, pô, será? Acho que sim, quero sim, pô. Mas não falei nada, não falei, né? Falei, ah, pô, sem dinheiro, como é que eu posso recusar eu uma assim, proposta dessa? Né? Tem dinheiro, tem dinheiro. Mas, tem, mas tá precisando, tá precisando, não sei o que. Aí a Luana e o Pedro falaram, ah, não. Não, mas tem sempre alguma coisa aí na oficina, não sei o que, vem e, e eu fiquei numa semaninha em São Paulo. É isso, aí um mês depois eu já estava, já fui morar com a Luana. E estava em São Paulo e comecei, só que foi um período do teatro muito vazio, né? Não tinha, não estava tendo nada, a galera estava, foi uma pausinha do Rei da Vela. E aí tava esse, esse rumor de Roda Viva, de que, a galera, de que o Zé estava querendo montar Roda Viva, mas ainda não tinha a resposta. E... Um desses ensaios, encontros no teatro, eu até, tava, eu me lembro que alguém falou, ah, o Chico autorizou, não sei o quê, eu, eu me lembro, sabe, disso, e eu fiquei super empolgada, falei, ah, wow, que legal, eu tava assim, conhecendo o teatro, porque quando eu cheguei em teatro, tava praticamente tudo desmontado, né, o som, é, eu fui fuçando, a Luana falava, ah, vai lá pro teatro e fuça, porque vai precisar depois montar e tudo, a primeira coisa que eu fiz no teatro, acho que foi, foi a festa de Nina, né, essas coisas. Mas, assim, conhecer o teatro, botar a mão no equipamento e ver, meu Deus, não tem, não tem isso, não tem aquilo, onde é que tá. E as coisas iam aparecendo, assim, na, durante as montagens de Roda Viva. O... Uma, eu descobri umas caixas enfiadas no lugar, depois eu descobri uns cabos enfiados não sei onde. E e aí não tinha nada, não tinha caixa nenhuma, monitor no palco, e a banda foi começando a ensaiar cada vez, precisando de mais coisa, e assim, fui montando Roda Viva no teatro, Oficina aos poucos, porque eu tava entendendo ele, descobrindo ainda o teatro, né, tava bem empolgada e tal, e vendo assim, nossa, e não tinha muitos microfones, a gente... E aí, quando foi, ficou certo que a gente ia ter um dinheiro pra montar Roda Viva, um dinheirinho pra levantar essas coisas que o que tinha, você precisava no teatro foi uma, uma doideira. E o, vídeo, tipo, o teatro não tinha nem amplificadores de guitarra e baixo direito. Era bem. Eu fiquei chocada. <risos> e os microfones do teatro são microfones. São microfones bacante. São microfones que já, ó, de muitos carnavais, de muitos. É... Ai, peraí que caiu um negócio. E, e eu falava, meu Deus, não vai ter dinheiro para comprar microfone, vamos comprar o, o básico, assim, pelo menos os amplificadores, pra gente montar Roda Viva, a gente fica um Não é possível que essa banda... Aí aquela bateria, né, assim... Mas eu também tava... Eu tinha uma outra... Falei, ai, ah, não, pra montar a banda. Sabe, eu lembro que nos primeiros ensaios, assistindo é, vendo esses dias, o dos, os e-mails do Zé, e-mail de... É, das direções, né, anotações, e tava assim, o som muito alto, a banda muito alta, abaixaram a banda, porque eu ainda ali no começo, os ensaios ainda, sei lá, queria ouvir a banda, né, tipo, o um som de show, mas se for fazer um, um show, som de show no teatro para uma peça, sei lá, de quatro horas, três horas e meia, ninguém vai aguentar, e fora o som um ali de quem senta perto da banda, aí já tem a percussão, que a gente não é, a gente não, não é a forma ideal de microfonar, né? Porque não temos tantos microfones, não temos. A gente conseguiu comprar poucas coisas mesmo nessa, com esse dinheiro, né? A gente fez manutenção de microfones, que eu achei que ia segurar, né? Tipo, deu um mês começou tudo a pifar e era um... E era o Clevinho... Clevinho! Precisa trocar, precisa entrar, precisa trocar o microfone. Meu é isso, Deus. o Clevinho... No Roda Viva, ele era nosso microfonista, né? Começamos, Ele começou nessa troca de microfones, é, entrando em cena e tal. Depois, depois entraram outras pessoas substituindo, né? A Luana ficou um bom tempo. Um brinde, Luana, aniversário dela. Não sei se ela vai aparecer, porque ela está... <risos> Mas... Brinde e eu nem bebi, né? Uh. Você nem falou para parece pegar um copo. Ah, eu falei sim, vocês que estão moscando. É... Ah, deixa eu pensar nas minhas anotações, porque foi muito. Eu tava curtindo muito assim. O que me chamou a atenção no oficina era essa musicalidade mesmo, sabe? De, de trazer as coisas mesmo importantes do aqui agora do sabe e na verdade eu nem sabia que eu curtia assim o teatro assim, perguntar assim ah você curte fábio eu não eu já eu tive experiências com teatro eu fiz teatro na adolescência mas assim eu não na verdade sei lá peguei um bode <risos> e aí, mas assim eu ouvia falar do teatro oficina quando eu fiz teatro, os professores sempre falavam, né, dos excelso e tal. Mas quando eu fiz o Rei da Vela, eu adorei, assim, né, e e, e e algo que me marcou, assim, eu fui muito legal no Rio, no Rei da Vela, que a gente cantava a canção de Jujuba, a técnica toda, sabe, a luz e a Nashi, né, que era sonoplastia, a gente era tão legal. E, assim, ali eu já tive essa sensação de couro também, de fazer parte do couro, porque no, o que eu senti de começo, até das no da nossa montagem de Roda Viva, dos ensaios, era isso, era todo mundo fazendo parte desse couro, mesmo que às vezes, né, depois no final eu estava um pouco desgastada, desgast mas assim, é, mas o sentimento é esse, ontem a live as lives foram muito bonitas, assim, eu vi todas até agora. <risos> todas, né? No... Mas a é direção de cena, né? Falando do dessa coisa, né? que De, de... tipo, quem tá ali na técnica, a... foi a, a Maite, ou... não, foi a Débora que falou, né? Se... Que quem tá ali é... como na técnica, tipo, é é show é kedi né é que a, a... <risos> então é assim porque de uma certa maneira não é e-kedi, que só mas é show é no sentido de que a gente também tá ali no transe, que a gente faz parte mas a, gente, a partir do momento que a gente pisa no teatro a gente também tá a gente tá, a gente tá ligado em tudo e e assim claro que eu ficava ligada em tudo mas assim nem sempre eu consegui curtir tudo mas assim... bom então eu só vou falar um pouquinho é, achei muito legal que a Camila lembrou é, da do momento que ela chegou no teatro e ela e o Clevinho chegaram no mesmo momento eu achei um momento muito enfim vou, vou retomar um pouquinho da, da, da minha história com som no teatro para chegar nisso é, eu tô no teatro desde 2011 e e eu não trabalho diretamente no som, eu sempre fiz a direção musical, mas quando eu cheguei no teatro, a gente não tinha técnico de som. E a gente foi fazer a primeira apresentação, que foi da Macumba Antropófaga, em Paraty, na Flipe. E aí, como eu estava lá, eu conhecia um técnico de som, que era o Rodox, que trabalhava comigo já em outros trabalhos fora do teatro, eu convidei ele para o teatro. E aí ele começou a montar um sistema de som para o teatro, que naquele momento estava um pouco desmontado. E os primeiros anos que eu trabalhei no teatro, a gente tinha um patrocínio da Petrobras. E foi muito foi muito importante e assim proporcionou para a gente a montagem de um sistema muito bom. assim é, pra, assim Talvez não o ideal, a gente sempre teve um projeto que a gente nunca conseguiu realizar para o som do teatro. Mas que e dava, dava muito conta, um projeto que o Rodox fez em oficina, acho que isso depois até Camilo e podem comentar. É um espaço muito específico, provavelmente muito diferente de outros espaços que eles já tinham trabalhado antes, sonorizado antes. Ele tem características de, de arquitetura mesmo muito diferentes e também uma demanda da peça, de é, muitas coisas acontecendo em lugares muito diferentes... Então, é, existem acontecimentos sonoros e musicais em vários espaços do teatro. Existe um número muito grande de pessoas que precisam ser microfonadas. Enfim, tem muitas questões. É um sistema, é um, um espaço muito complexo, mas que a gente conseguiu montar um sistema que estava dando conta. E eu sempre tive, enfim, é, uma interlocução essencial para da banda e do coro com o som. E, e porque é uma coisa também que me interessa, enfim. E fez parte dos meus trabalhos no teatro. E é, eu, a gente trabalhou com um técnico de som, que foi o Rodox, durante um tempo, e depois a gente começou a ter, enfim, é, saiu, ele saiu, entrou uma outra pessoa que trabalhava com ele e começou a ter um, como pode dizer, um fluxo assim, maior de entradas e saídas nessa equipe de som. É, paralelo com isso, lá pelo ano de 2016, é, como acho que tudo, na, tudo de cultura assim, no país, né, começou a sofrer uma seca. É, de dinheiro mesmo. É, a gente começou a, a ter, perder patrocínios, começou a ter uma dificuldade muito maior, é, e acho que isso aconteceu com diversos grupos desde 2016. E é uma, uma coisa que foi se seguindo e foi piorando a cada momento. Então, quando a gente chegou em 2018, é, que foi a época que a gente ia montar a Roda Viva, a gente vinha de um momento em que o nosso equipamento estava muito sucateado, a gente tinha Muitas questões, muitos equipamentos quebrados, é, precisando de manutenção, muitas coisas faltando. E a gente também vinha de um momento que a gente teve é, uma rotatividade muito grande na equipe de som. Então, essas duas coisas somadas é, fizeram com que a gente tivesse, digamos, um som totalmente desmontado. A gente não tinha uma equipe fixa e não tinha um equipamento em ordem. E eu não fazia o Rei da Vela, é, mas eu estava na peça que vinha antes, est estaria na peça que estava depois, continuei e trabalhando no teatro. E foi maravilhoso que aí, nesse momento, é, que a gente estava com é, todas as atividades de som, é, apareceram, a, chegaram, né, fazendo o Rei da Vela, a Camila e o Clevinho. A gente acabou se conhecendo antes mesmo de começar o processo da peça. É, a Camila, eu lembro que fez a, fe a festa junina com a gente, que foi também um caos, a parte de som, teve um som alugado pela prefeitura, foi um evento que a gente contou com muitas bandas e... Acho que era um evento pelo Parque do Bixiga também. E o Clevinho já estava trabalhando e eu lembro que a gente fez também um show, que a gente fez uma série de shows para tentar levantar dinheiro para a estrutura de Roda Viva. E aí a gente teve um show de umas bandas de lá, lá no teatro, o Clevinho fez, foi o técnico de som nesse dia. E... Eu e, enfim, ver. eu conheci eles e foi, foi muito bom porque é, os dois são extremamente competentes, são ótimos técnicos e é microfonistas, mesmo. sonoplastas, Não, é, mas é isso, e então assim, uma equipe muito, que, assim, que, que tem muita competência, e além disso, isso a gente está falando de começo de 2018, já são três anos com uma equipe estável, então acho que nesse meio tempo a gente tem muitas dificuldades, acho que a oficina apresenta muitas dificuldades, acho que como tudo na linguagem do teatro, está sempre em transformação. A gente está transformando, descobrindo novos recursos, novas possibilidades é, de sonorização no, no espaço, e de, enfim, de maneiras de fazer a peça. É, mas é muito bom que a gente tem é, uma equipe que está trabalhando há muito tempo. Então, a gente está já... Posso dizer, assim, pela, pela minha sensação, de que agora tudo bem, a gente está na pandemia, o teatro está parado, mas mesmo assim, quando a gente voltar, a gente está em condições técnicas de som muito melhores do que a gente estava no final de 2017. e, Enfim, então eu queria só falar isso para começar. Falar que eu estou muito feliz de ver vocês. É, foi muito bom encontrar vocês de novo. Eu lembro também que a equipe de som é uma das primeiras a ter que chegar no teatro. E foi muito legal que Roda Viva a gente ficou um tempo em São Paulo e depois a gente começou as viagens. assim A gente até voltou para São Paulo e depois ia reestrear em São Paulo, mas algumas das últimas lembranças que eu tenho de Roda Viva foram as viagens. A gente foi para Santos, para Guarulhos e para o Rio de Janeiro. E eu também eu gostava de acompanhar a equipe de som, chegava também cedo para enfim ver como é que estava o som e também ver as necessidades do som para a banda. E também virou outra coisa que é muito complexa, que é a questão dos microfones para os atores. Às vezes não tem microfones para todos os atores, enfim. Então, muito, muito trabalho a fazer. E aí eu ficava muito junto de vocês. A gente almoçava juntos, chegava cedo no teatro, se estressava juntos com os atores que chegavam atrasados ou com os problemas que apareciam. apareciam. Então, estou muito feliz de estar fazendo essa live com vocês. E acho que é isso. Posso passar agora para o Clevinho. Já falei bastante também. É isso. Eu vou também falar só um pouquinho minha chegada no oficina, que foi a Luana que me arrastou para lá, né? A Luana assim, eu tipo, eu nunca tive um envolvimento com teatro, saca? Sempre eu fui mais trabalhando com assim, com gig, eu tocando assim em evento, né? Que eu venho mais a parte da rua assim, o movimento hip hop, né? E eu já trabalhava numa produção aqui na quebrada, aqui com a molecada meu irmão, que faz luz, já trabalhou na oficina, aí uma vez ele falou, Clevinho, tá rolando um curso de sonoplastia, ele via o meus né de som, que era na SP, né? Aí eu fiz esse curso lá na SP, e aí num trampo que teve com o Giro Camilo, a... o DD me indicou que era a Luana que ia fazer a luz, né? Aí nesse dia eu conheci a Luana e o Pedro, que era um... Era uma peça Fedra por Fedra, um negócio assim da Fedra que tinha morrido, sabe? E aí nós fizemos, acho que era numa uma virada cultural ali na Praça das Artes, era praça, acho que é Praça das Artes. Aí dali eu conheci a Luana e ficamos, né? Tendo amizade, tocando a ideia. Aí chegou 2018, ela me dá um salve falando assim que, o, que ia fazer uma peça com o Rei da Vela para viajar para o Rio, ficar uma cota lá. Aí ela falou se eu tava precisando de um... Eu falei, oh, demorou, faço sim, né? Só que nesse dia aí, aí ela falou... Vamos... Eu falei, mas com quem, né? Ela falou que ia ser coletivo lá, coletivo não, com teatro-oficina. Aí eu falei, tipo assim, meu, é sério? Eu sou um pouco leigo. pouco leigo não, né? Agora eu não sou mais leigo. Mas antes, cara, eu não sabia nada de teatro, não conhecia uma oficina. Assim, porque eu, mano, eu venho de, outros, de outras paradas, tá ligado? Mas com música, voltado para essa questão. Mas nunca pensava mesmo trabalhar com teatro, que era pouca, só quando a galera me chamava para fazer alguma coisa com algum coletivo de teatro, saca? E aí quando eu fui para a oficina, né? Eu fui para o teatro oficina, a Luana me deixou, passou o endereço, né? Aí eu ia lá, oficina, para fazer, para pegar uma, um ensaio do, do Rei da Vela, né? Aí, tipo, chegamos lá na Chaceguai, fiquei procurando um número assim, eu não achava. Cara, foi muito louco esse dia, mano. Foi muito louco. Porque quem tava logo na porta, quando eu cheguei, era o Zé Celso. Só que, né, eu não sabia nem que era Teatro Oficina, nem o Zé Celso, com todo respeito. Aí eu cheguei, cara, sério, mano, eu cheguei com o um papelzinho assim. Não, eu tava com o celular. Peguei o celular assim e falei, o senhor, com licença, é onde que fica esse número aqui, o Teatro Oficina? Sério, mano. Falei pro Zé Celso, essa parada, velho. <risos> aí, eu... aí o Zé Celso, tipo, acho que ele não... ou ele não me ouviu, sei lá, sabe? Acho que ele também tava fumando um, sei lá qual que foi. E aí ele só olhou pra mim assim e virou e saiu, tipo, andando assim. Sabe aquele jeito onde ele andar bem lentinho assim? E aí, tipo, eu só fiquei olhando pra ele falei, acho que ele não me ouviu, né? Aí na, na... logo na cena tava vindo a Fernanda com a... com a Lina, que a Lina era, era bem bebezinha, né? Aí eu perguntei para a Fernanda, que só que eu não sabia o nome, Ela né? falou aqui que é? Ela falou, é assim, aqui é o teatro oficina. Eu falei, não, que eu vou pegar e um, ver um ensaio. Aí, beleza. Foi na hora que eu entrei no, no ofício. Na hora que eu entrei, eu falei, oh louco, velho. como é que trabalha aqui? Porque, tipo, eu fiquei olhando as caixas, fiquei dando, analisando tudo de som. Falei, mano, isso aqui é um lugar que deve ser louco trabalhar, né? Pra, aí eu fiquei, tipo assim, né? Mas só que com o, Roda, com o Rei da Vela, nós fomos no Rio de Janeiro. E aí, quando nós, depois do, do Rei da Vela, e ter conhecido também o, a chefinha lá no Rei da Vela, nós já tinha já, já estava bem já alinhado já com a galera da oficina e tudo, já conhecia todo mundo. Aí falaram que nós ia fazer o Roda Viva lá no SESC. Fizemos toda essa produção de ir lá no SESC fazer as reuniões e conversar. Chega no dia do, dos ensaios também. E aí, quando chega, todo mundo desse microfonado, nossa, aí eu já olhei a mesa, 25, 25 pessoas microfonadas, a banda, monitor, nossa, meu né? meu cérebro fritou naquele dia, velho. Porque assim, a chefinha lá no, no PA eu no monitor, e o ainda, monitor, e ainda atrás de mim ficou, acho que a tela do, a rampa, né, que chegava o, como era o nome do carinha lá, o Iluminado, como é que é? Ben Silver. É o Ben Silver, é. O altar. Eu ficava atrás ficava do altar. Bem... É, e aí o que acontece? Com o meu como eu trabalho com monitor, eu tinha que ficar ganhando a banda, né? Aí uma parte do. Que as meninas fez lá do, da cenografia colocou atrás de mim. Aí uma parte eu olhava para a banda, a outra parte eu olhava para a galera, galera do elenco, né? Eu falei, mano, aí tipo era um olho no padre e outro na missa, sabe? Assim, nossa, foi louco, assim. Mas assim, eu acho que a parte. E ainda foi no teatro da Lina, né? Era um. É muito louco, né? Fez, o Roda Viva fez dois teatros da Lina, né? Oficina e lá no Sesc Pompeia. Só que eu acho que o Sesc Pompeia já foi tipo um, um ensaio, e eu acho que tudo para nós preparar para o restante do, da temporada do Roda Viva, né? Que, cara, é uma loucura, assim. Acho que, assim, eu e a chefinha segurar, cara, 25 microfones, olha aí o um monitor. E a banda, assim, eu falei, mano, precisava demais mas olha que nessa cava as condições, né? E aí eu também eu não, eu não tinha visão de trabalhar com a chefinha monitorando... Chefinha, para chamar de chefinha ou Camila, ou produção? <risos> Ai, Clévin, você é louco. Então, aí vou falar, vai, vai cortar, <risos> né? Então, aí, como eu não tinha visão da Camila, de que ela monitorando o PA, nessa né, ficava é, se comunicando... Pelos headset lá, né? Telepatia. Aí, quando ela... É, telepatia. Aí quando eu entrava, Clevinho, Clevinho, Clevinho. Nossa, quando eu, quando eu tava na boa, assim, monitorando a banda, eu olhava pro botelho, botava o botelho, dava o um sinal de ok, tá tranquilo. Olhava pro i, tranquilo, já ficava meio relaxado. Beleza. Aí quando a chefinha dava um salve e me falou, Clevinho, Clevinho, Clevinho, não tá pegando o microfone bem silva, Eu falei, meu Deus do céu, nossa, era uma loucura, meu. E isso, e, mas isso aí aconteceu em todo o teatro. Assim, o, o oficina era louco que nós fazíamos o virologia, né? Nós se virava com o que nós tínhamos, fazia todos os cabritos, gambiar, fazia um negócio acontecer mesmo. E assim, mesmo com o padrão de Sesc, né? Que nós falamos padrão Sesc, que tem tudo que nós pede. Também me dava alguns B.O., né? Que tinha que resolver na hora. E aí era a questão de ser mais meu Antes do cara entrar, correr lá, pular com um chiclete, secar, fazer tudo para ele entrar. Mas Nossa, eu acho... Eu acho que nós pegamos uma boa visão mesmo no, no Sesc para a temporada restante. Mas, assim, quando nós, nós ficamos acostumados com a tecnologia do Sesc, né, com os microfones e tudo, já tinha antena, já tinha um esquema de varrer, baixar frequência e tudo, aí nós vamos para o, entre aspas, assim, o, você sai do, do digital, meio assim, entre aspas, o analógico da oficina, aí o bicho pega, né, mano? Aí eu acho que não tem técnico assim... Assim, pra ver a outra parada como é, mano. Aí eu falo, eu e a chefinha, que aqui, aqui é Bonnie Clyde, resolvemos <risos> o problema. E foi muito Ai, louco mesmo, a gente... desenvolver a parte de som. Assim, né? Chegar lá, dar uma mexidinha como o Rodox deixou, né? Pro Roda Viva, quando a gente sai, vixe nós vamos ter que tirar essa caixa daqui, colocar daqui, saca? E ver o que, que não tinha, o que dava para usar, o que não dava para usar. Porque no Sesc nós, nós usamos quase 25 microfones por o elenco todo. Já no, lá no Teatro Oficina teve que reduzir, né? Ver quem tinha uma voz assim. Aí já posso... Já tem que ver com a Betinha e com a Chefe que manjava um pouco dos tons das vozes de quem nós colocavamos, o segundo ato me mudar. Também foi uma, uma parada muito louca essa, velho. Assim. É, porque é... além da... Oh, e também era um teatro da Lina, né? Porque você sai de um teatro da Lina do Pompeia, aí vamos a oficina, que lá também já era um pouco diferente. Que nem que você falou assim que já o som já era já era difer é, diferente, né? Aí tinha que eu não sabia que ali em cima da banda tinha aquela placa lá que era um rebatedor, né? Que, daí, que nós usamos usou muito o rebatedor também, né, para se para ajudar nós a nós, para a galera né, escuta captar o som, assim, também. Mas como a banda também ficava de debaixo bater batedor, também confundia um pouco, né? Os reflexos do som e tudo, assim. Que foi uma parada muito louca, assim. Trabalhar na questão de som com Roda Viva, que era muito musical e era a mil por hora. Nossa, viu E, tipo, assim, cara... É... Tinha que escrever até um roteiro para a noite do som, porque, né, mano... Abri microfone, fecha microfone, leva o microfone ali pro, pro mané, agora leva para Xuxa, agora leva para. Como é o nome da, da menina que entrava lá fazendo a entrevistadora? Angélica. nossa, Vangélica. era muito louco, né? Aí levava pro Mané, Xuxa, dava daí pegar para levar para os cowboys. É cowboy, <risos> né? Os cowboy. Aí depois, os, cara, os era, mesmo, era um jogo né? muito louco. Acho que. Certanismo. assim... É o sertanejo, meu, foi, é, acho que era um jogo que eu acho que chefinha assim no Roda Viva, que era era da hora, é da hora, foi legal pra caramba, saca? Mano, era muito severologia. E na extra, eu senti antes que da que galera ia ia entrar ia... entrar na peça, é, o, o, os microfones, né, porque não deu para nesse lugar, num equipamento tão assim, que nem era a que mas nós se viramos, porque nós tinha, e assim, aí... Ia entrar um, aí a chefinha, Clévinho, Clévinho, não tá funcionando, vai lá ver. Aí chegava, contava pedindo se não der, entrava com o um bastão. Mas quando, e quando falhava, também era muito louco, quando falhava né, no meio da peça, e tinha que entrar, eu ficava assim, entra ou não entra, olha para a direção, olha para chefinha, era muito louco, velho. assim, no começo. Aí depois, durante o ano, foi tudo, já entrava e tudo, assim, era muito louco mesmo. É porque a gente estreou, né, em dezembro. Assim, no Pompeia eu nem... Foi uma loucura, eu nem me lembro bem, sabe, da peça. Aquela coisa que passou, acabou, você fala assim, ah, acabou. Mas assim, foi o um ensaio, assim, me lembro bem da montagem e tal, foi gostoso, assim, quando acabava e dava certo, você ficava muito bem. Mas assim, a peça ainda tava, a gente não sabia ainda muito bem, de onde eles vão entrar, meu Deus. Então... Sabe, tipo, a gente não ensaiou quase nada no Pompeia, a gente estreou lá. Mas, assim, realmente tivemos todos os equipamentos maravilhosos e tinha uma equipe também que ficava cuidando, pelo menos, da, da, do, do, das, das frequências, frequências dos bom. microfones, né? Pode não fugir. Então, no teatro a gente tem que fazer tudo. É, na então, oficina... No Por isso que oficina. eu achei que na oficina não foi mais fácil. <risos> e aí chegou na oficina plano verão calor né então aquela coisa os microfones tinham acabado de voltar da manutenção foram um a um assim estragando assim tinham uns mais resistentes melhores a gente ia botando assim para protagonistas e o coro ia ficando cada vez mais às vezes eu ficava meio desesperada às vezes eu quando o bastão estava lá na minha mesa eu cantava um pouco no coro então eu falava meu deus eu ficava torcendo Carina canta depois, quando a Betinha começou a cantar, eu falei, não, pelo menos dá uma preenchida, né? Porque sim, ainda tem isso. Porque às vezes alguém do coro tem uma cena e tá fora de cena, trocando de roupa, e não tá no coro naquela hora. E aí falta, falta tenor, falta, falta soprano. <risos> e fica às vezes esquisito, né? Tipo, uma voz soprano, uma voz, sabe, barítono, e aí fica... Aí eu falo assim... E aí, quando às vezes alguém que canta e eu não ouvia cantar, eu ficava assim, meu Deus. Aí eu pegava e tentava cantar, sabe? Então... Pode parar. E fora as outras loucuras, né, de microfone, e era numa época de calor, suor. A gente chegou ao ponto de secar microfone com um secador de cabelo pedido, ó, da, da maquiagem, né? Da... Alguém emprestou um secador, era... a Luana, ela é Luana, eu acho que tava dessa época. Eu falei, meu Deus, e agora não vai funcionar, preciso... A gente chegou no ponto de, ter, de colocar microfone, o Nelson algum tempo o microfone, sabe aqueles, aquelas caixinhas de, de que a galera usa no metrô? Tipo, pra fazer... O Kael tem uma, né, o Kael tinha uma que ele usava pra caeca, e eu falei, meu Deus, será que esse microfone funciona no body pack? Aí tirei, botei, enrolava assim e funcionava. É assim, é, ele ficou com uma voz de cara que vem de sardinha. Com né? Era ela médio grave aberta, né? E a voz do Marcelo já é grave, assim. Mas assim, ruim. Foi é, se virologia total, se virologia, é. velho. Ah, é, mas assim, é, mas é muito horrível isso, o fato da gente não ter o um Teatro Oficina, um teatro maravilhoso, sabe? Que produz cultura em São Paulo não tem um patrocínio nem para os equipamentos, para manutenção de equipamento, né, porque é, é muito... fico triste, porque a gente está mesmo se assim, virando e entra um dinheirinho, a gente já pensa em comprar, mas assim, os microfones foram comprados, esses microfones que nós temos são da época que o teatro tinha patrocínio. É, são bastante caros assim, a nossa mesa de som já tá lá Cansada. E é muito diferente. Quando, a gente, quando eu vou para o SESC, é claro, eu opero com 25, 25 microfones do couro, mas assim, a mesa me permite. Eu tenho um controle de grupo, né? DCA e tal. Nossa mesa não. Então a gente dá uma enxugada, uma simplificada. É... Mas também tem ali a coisa da proximidade também do teatro-oficina, né que é diferente é, a projeção da voz. É. Eu acho que 20, 25 pessoas microfonadas no coro, que, até agora, que também o coro reduziu bastante, né, ao longo da, das, Temporada. das temporadas, mas assim... É... É, ele reduziu e aumentou em alguns momentos também, né? É. mas assim, eu... também seria demais, sabe? Eu acho que ficaria, sei lá, ficaria embolado se eu botasse todo mundo para. É, nós eu era, mas o nosso os mic que nós tinha, nós, nós era como se fosse um técnico de futebol, né? Nós separava os mic que tava bom e alguns que tava menos, e nós falava, ó, esse aqui vai ser o titular, esse vai ser reserva, esse aqui vai estar com... É, nós, nós era como se fosse os técnicos, não, a né, mano? Um você ponto de a tá fone de ouvido, porque o, o fone, você liga ele no microfone, funciona como um microfone, hum, e é. ele funcionou. Eu falei, ah, não, se der merda Mas... ali, se não funcionar, meu Deus, ele, o microfone tá quase parando, gente, eu vou colocar o fone. Ai. Mas assim também, o Camilo, eu acho que também só foi na temporada mesmo de verão, né? Porque os atores suavam muito, né, cara? Tipo assim, quando eles saíam de cena e vinha próximo de nós assim, e nossa, tava encharcado os microfones, tinha que secar, colar outro. Como é um negocinho que nós colávamos, neles? Né? O... o micropore? É, o microporo que já tava saindo. Quando eles já entraram no ensino, já estava tudo já saindo, né, caindo, assim. Mas é porque ele suava, né, Sabe? Porque foi diferente, assim, cada estação do ano foi até diferente, e deu uma melhorada, assim, porque já, quando nós fomos para o outono, assim, assim para inverno, ele não suava muito, era até mais suave, né? Não, Foi muito, era mais... melhor. Foi muito melhor, porque parecia que e também a gente já conhecia a peça, né? E nós então, de... já conhecia a peça. Conhecia é que tudo, falo, então, assim, tudo. Assim. tudo Sabia os tempos, assim, ah, não, vai dar, Sim. com certeza, para trocar. Já a gente tu... tira de um, coloca é, de outro, se der pau. Também teve essa parada aí. É. E assim, no começo, nós ficava louco, né? Que nem eu falei, assim, do, do, do Pompeia pro começo do... do lá na oficina, foi mó loucura, assim. Chegaram para cara, cagar sangue, né? Tá, corta aí, acho que é a 100 não valeu, muito mas... assim o jeito, né, que eu falei. que foi muito louco, meu Nossa, meu E, cara, porque, mano, é... porque nós tínhamos que estar tá com o olho em tudo, né, Chefina? Além de estar tá vendo a banda, ver a galera que e sair, nossa, era mil por hora, saca? Não é à toa que eu fui parar dentro de uma ambulância lá no Rio de Janeiro. Nossa, mas verdade, foi... Mas foi muito não... massa, assim, com a banda também, por, assim, quando, antes, antes do público entrar, o som era uma coisa, e quando o público entrava, parecia que era outro, saca? Por causa do corpo do, da galera que não reflete, quando a sala estava vazia, tinha aquelas reflexões, aí nós fazia uma equalização com a sala vazia, e aí quando entrava, nós tinha que fazer uma mínima equalização com a sala cheia, né, uma maestro? Não sei se você sentia isso também, nos ensaios, Sim, essas muito. paradas... Entendeu? O Ito, quando tocava, vazio, eu refletia pra caramba. O lagaxi tocando, eu refletia muito, assim, né? Aí eu entrava, eu já sabia, mano, quando começava o Roda Viva, quando eu tava operando, eu já até uma horas que também eu operava, eu já sabia, a primeira coisa eu vou olhar pra banda, porque eles vão sentir outra parada. Outra parada do Stone. Aí eu já olhava pro Ito, o Ito já falava, eu mexia. Eu olhava pro o já falava. O Botelho, assim, também. Falei, mano, já mudava totalmente a sala, né, velho? Gera é, outra cada, cada dia acabava sendo uma coisa diferente, até porque às vezes variava Sim. o público, Isso. enfim, às vezes, sei lá, tem mais pó, tem não sei o que, o som muda muito. A gente precisava ter sempre muita comunicação, né, é, entre era a direto. banda e o som. Isso é ótimo, uma oficina é o ponto da banda, e onde eu fico é bem em frente à, à mesa de som, então até, até tem uma comunicação, assim, Porra, razoável, era... né. Não sei se é Nossa. até chato pra vocês Que aí fica com a gente do lá A banda o tempo inteiro pedindo Não, pra aumentar é Baixar as coisas Não, era era assim Era Como é que é? No som tem aquela, como é que fala? Nossa, já é, Luffy, vi cada coisa Luffy Wars, né? No Roda Viva era a Wars do som, mano Porque nós já olhava todo mundo Aí, tipo assim, tava bem Ia bem, de repente olhava pra banda a... Como era o nome da mina do, do cello? Amanda, Amanda. né? os microfones da mano dava pau nossa tinha que ir lá consertar entrar cara mas era era um jogo muito da hora foi, foi bem gostoso mesmo trabalhar assim se virando sabe fazer acontecer e no final e até o fim todo mundo aplaudi gostar saca era muito louco assim No fígado eu ficava eu ficava eu ficava, é, é, eu ficava preocupado porque quando nós pegavam o material para trabalhar e nós via que não ia ser o material que ia trazer Assim, o que nós usávamos no Sesc, eu já sabia disso, mas aí eu via que a galera falava, não, vamos fazer com isso, e fizer acontecer, sabe, eu só ficava meio preocupado, mas, tipo assim, eu via que dava alguns problemas, mas ela consertava durante a peça entrava em cena, cara, tipo assim, arrumar o Mané quando ele ficava ruim, quando ele cantava, né. E o trabalhar com o Marcelo Drummond era legal, né? Que ele já falava, chega aí, pode entrar e fazer os zague dele. Parecia que era até combinado, era massa também isso, né? Eu, que eu não gostava quando acontecia isso. A gente até sabia fazer um esquema de nós entrar, né? para não dar uma caída assim na peça. Era, era legal Nossa, trabalhar com essa galera. A Silvia tá vindo... também faz Hã? Não, quando você não conseguia, você tava lá trocando o microfone de alguém, eu tinha que entrar, isso, deixar é... a mesa sozinha. Deixar a mesa sozinha. Descer escada rapidinho. Nossa, então e, quando, eu, então, e quando... Então na banda. Isso. E quando o Gui me ligou uma vez, o Gui me ligou, foi o Gui... Como era é o nome daquela menina que fazia as letras em inglês? Ah. Maria? A Maria Biteriano. É, a Maria. Maria. Foi a Maria, porque o Gui deu um salve na Maria, pra Maria fazer a sonoplastia, né? Aí a Maria falou que acho que não dava, aí o Gui me ligou, falei, não, tem como segurar a sonoplastia, e eu logo pensei em quem? Falei, mano, e a chefinha ficar sozinha, velho? Aí foi, acho que você chamou a Luana, né? Aí eu fiz uma temporada, eu na Sonoplastia e você e a Luana. E a Luana game do som, a, mano. a operar, a operar, a, a microfonar, né? Me ajudar é, na microfonação, trocar microfones durante a peça, né? Nossa, e também foi ótimo. Foi bom. E a Luana, ela tem, você já conheci o teatro totalmente. E a Luana já é velha na casa. E, e já conhecia mundo, os atores, então eu, tenho, eu tinha essa... Eu acho que foi muito importante isso, principalmente pro, no Rio, né? No Rio, a situação foi outra, né? Porque foi fora do teatro, que é a nossa casa, né? No teatro, com todos esses problemas, a gente sabe mesmo lidar, sabe? Dar um, dar um jeitinho, com esses equipamentos. É... No Rio, que foi aquela cidade das artes gigantesca, tudo assim proporções absurdas e e aí o anjo entrava lá não sei o que tinha macaca lá nas últimas galerias assim né E aí, meu Deus será que essas antenas vão cobrir os microfones vão funcionar lá os... os... é que assim, só isso. que no Rio a gente foi sem dinheiro não. então o que a gente fez com o dinheiro lá que foi emprestado <risos> o dinheiro lá de produção foi alugar os microfones, mas o resto nós levamos do teatro, amplificadores, levamos um monte de coisa, pedestais, direct box e tal, lá eles tinham cabos e tal. Só que também era outra equipe do do, do Cidade das Artes, que não era de Rei da Vela, que... Nós tínhamos uma coletividade? Era, que era, sabe, chegava junto, assim, no Rio, realmente estava muito difícil. Tinha pouco, poucos trabalhadores no, no, no teatro, na Cidade das Artes, né? poucos técnicos. Olha! Olha só! <risos> Eu estava falando exatamente da Luana. De como é, no Rio, cai? principalmente. É. A Luana chegou a estar na limousine, que está segurando aniversário. Limousine. <risos> limousine Nossa, de a de princesa. É... E no a Rio... passagem relâmpago dela. Era tudo gigantesco. E aí... A gente. Então foi uma montagem difícil, né? A assim, gente não tinha ajuda. Porque, assim, no SESC a gente tá é acostumado. Os caras vão ajudar a gente a montar o palco. Ah, sei lá. Carre... Lá era tudo muito difícil, era pouca gente. E, e assim, o cronograma. E, a, e aí, a direção de cena, sabe? No nosso pé. E, assim, até peço perdão. As pessoas, porque lá eu virei. Nossa, a chefinha, né? lá no Rio de Janeiro a chefinha... Perdão, Pô. sabe? É o Otto, <risos> é, as pessoas que a banda, mas assim, e é o coro, mas assim, eu sei que isso também foi uma falta, uma, uma coisa que a gente podia ter feito um, um trabalho assim, de escuta melhor, né? Não sei de. De sacar que a gente tava ali no Rio naquela situação técnica e de todas, todas as, sabe, cada um em um lugar a gente não tava junto, sabe? Uma semana eu tava, a gente ficou hospedada em casas arranjadas, de amigos de parceiros que, que cederam que, que, sabe, que ajudaram então a gente não tinha assim a comunicação era ruim, a gente não tinha aquele café da manhã aquele momento que a gente conversava sobre a nossa montagem, então um dia eu tava com o Clevin, uma semana, a outra eu tava fui pro... Lá para Zona Sul, outra hora no recreio, era assim, uma loucura. Longe, tudo muito longe, e a gente chegava no teatro e também não tinha nem, até comida, era assim, por nossa conta, a gente tinha que se preocupar com muita coisa. E a montagem, super difícil, a gente tinha os microfones, mas assim, as antenas foram colocadas de uma forma que eu não, sabe, não, na primeira semana eu não achei que funcionou, e aí a gente pediu para mudar, e era tudo... Eu me estressava, eu fiquei muito estressada. O um, um, um Clevinho também passou mal. O Clevinho que é super tranquilo, super, me passa tranquilidade, paz. Quando eu tô muito nervosa, eu falo: Clevinho. E ele vai e fala: Não, vai dar tudo certo, tranquilão, tranquilão. Mas lá no Rio, realmente foi essa coisa. da, da que Acho que talvez o couro não tenha sacado, mas assim, eu acho que agora é claro que ele sabe, mas. Que a gente foi, mas não tinha o recurso, que a gente tinha no SESC, que a gente tinha, apesar de ser maravilhoso, né? A Cidade das Artes. Um teatro maravilhoso, sabe, ficou lindo, a mão, o vídeo tava mas, maravilhoso sim. na Cidade das Artes. E, assim, eu me deleitava assim, mais assim, com o que eu via. Mas não, assim, é... por um momento, se eu piscasse. E o que eu tava, na verdade, eu comecei a falar pela Luana, microfonista, né? Que o Levin, no Cidade das Artes fica na no monitor eu no PA e a Luana fica trocando microfones e tal então assim a gente tinha uma, uma conexão assim muito muito sinistra né tipo assim eu ali, já ouvindo no fone falei meu Deus o microfone do Ben Silver vai pifar começou eu já tava a... já já sabia a... já não, pifar né? ele vai abrir ele vai começar a cantar sem fantasia Ai, meu Deus, cadê a Luana? Cadê a Luana? Eu ligava a intercom. Ninguém me atendia nesse intercom lá pro palco. Aqueles caras lá, ninguém nunca me atendia o intercom. O Clevinho também. E aí, aí a Luana assim, aparece assim, com o microfone assim, do meu lado um dia, assim, né? Ai, o Ben Silver! No exato segundo que o negócio queria é? que é parar. Ai, o Ben Silver, sabe? Então, é, é uma coisa mesmo de ficar ligado mesmo em tudo de tá, estar... De, de conhecer, de estar tá ali na peça, né? Foi, isso, era, isso era legal, né? <risos> o que a gente tirou no, no, no, tecnicamente, né? Porque... É, foi muito bom, importante a gente estar tá ali, mas foi um momento que já já estava um pouco desgastado, né? Mas foi muito... Mas foi muito bom, muito bonito. É... é o que... Pode falar, chefinha. Nossa! E a gente lá naquele... Eu passei mal, todo mundo passando... <risos> passando mal. Comi um negócio lá, no... uma comida estranha. que eu Passei muito mal. <risos> Foi trabalhar passando mal. Mas, <risos> mas assim... <risos> tam... <risos> mas, assim, também... Cada casa que nós íamos fazer os trampos com Roda Viva, cada casa, o ambiente do som era diferente, né? Nós, foi, nós acostumamos um pouco lá na oficina, com o ambiente de som, aí nós vamos chegar lá no Cidade das Artes, aquele puta castelo lá, parecia aquelas igrejas lá da Itália, por dentro lá, reflexões, reverb. Só faltou sair o corcundo de notidrame, porque, meu, assim, a galera chega falando. A banda também, tocando, já é uma outra parada. e nós estava acostumado com, com um negocinho mais fechadinho, né? Também foi um pouco... Foi um pouco... Trabalhoso achar o ZQ certinho, né, a galera ouvir. O... A gente microfonava tudo que tinha direito. Podia... Ah, é? o, PA, o teatro, assim, microfone contado. Então a gente fazia tudo mais sequinho e fora que já tem o próprio som ali, natural. O som da banda, da, da percussão principalmente, ele... É que o, o lá, Oficina, a... ele é tão diferente que nem, nenhum lugar que a gente vai fazer é, é parecido. então é, muda o som, e, e, e, porque inclusive muda a encenação, né? Assim, a banda no oficina, ela tá no meio e tá tudo acontecendo ali com a banda. Aí quando a gente vai, vai pro para esses teatros, às vezes a banda ela vai para o fundo do palco e aí a gente não tem a pista, ou, ou em alguns lugares tem alguma coisa adaptada para ser assim, a pista do teatro, então também muda, porque os atores que faziam as coisas no canto de, do teatro agora estão fazendo do lado da banda, então assim, a, cada, a cada, cada, cada das casas que a gente foi realmente muda tudo, porque muda o som, porque a peça tinha que muda. se transformar, a gente mudava a encenação para cada lugar, assim. é, uma, é muita loucura isso. Aquele teatro que nós pegou foi em Guarulhos, era bom. Um mini, pra você vê uma ideia do ah, Guarulhos, falado, o Guarulhos. O Guarulhos tão pequenininho para depois Cidade das Artes que era imensa, assim saca. É, e o Guarulhos nossa. também, eu acho que o Guarulhos também, assim, eu falo pela parte do som, não sem ser da, das outras partes técnicas, né? Que eu acho que para mim, ali no Guarulhos foi mais fácil, né, chefe Para mim, eu acho assim, para mim foi super eu, difícil. É porque é, é verdade, para você, porque foi difícil eu ficava a, numa cabine. cabine não dá para ver nada, mas só que para mim trabalhar com a banda, para mim, no monitor foi mais suave, sabe, por ser pequeno, também uma mesa boa, nós já conheci os atalhos e tudo, e também que eu fiquei bem pertinho da banda também, né, já ficava olhando pra botelho, botelho dava os sinais, a banda dava os sinais, eu acho que o Guarulhos foi mais, não, todos foi tranquilo, mas assim, menos trabalhoso para mim na parte do monitor foi em Guarulhos, mas só que para você já foi diferente, né, que colocaram você é, naquele Guarulhos. casinha. Eu tava assim, ah, eu quero voltar pra oficina. Porque, assim, ótimo, a gente tinha bem todo o Mas, assim, era esquisito. Eu tinha que ficar descendo toda hora. Não funcionava nunca aqueles iPads, assim. Não funciona. A gente desce e ele desconecta. Eu ficava subindo e descendo, sabe? Era luxo. O som na cabine era totalmente diferente. Umas caixinhas bem... Não dava para sacar o som do espaço. O som do público, né? É... É, eu acho que... Na oficina você tá lá, para procurar uma peça assim, dessas Ou você acaba, tipo, desligando, você fala Não, vamos confiar que agora já tá bom Mas assim, você não sente o prazer, né, de ouvir o som Como, sei lá, não sei exatamente como o público tá ouvindo, né Então é isso, era muito técnico, muito chato operar no, em lugares assim Que você fica na cabine e a referência é totalmente diferente, sabe Desses teatros o que eu gosto mais, de operar é o de Santos. SESC que Santos é o mais legal? Porque a gente sempre consegue ficar na, no próprio acho ficar no público. E, a, a, e o som é ótimo. É Maravilhoso ótimo. esse teatro. É. Consigo... Ah, fala. Fora também nas montagens, também, no, no, os teatros menores dava um pouco de pau com as outras, com a, com a, com a outra galera da, da técnica, né? Tinha que passar fio, aí tinha a cenografia, tinha a iluminação. É. Eu lembro que na casa, lá no site das Artes, eu queria pôr uma antena, que ia dar muito. ia ficar ideal a antena. A pegar todos os microfones, mas não podia por causa da árvore ali onde a pararia queria colocar. Eu falei, puta, e agora? Onde eu vou colocar isso? também Tinha essas questões, né? De nós, é, Até de onde vai... vai colocar a banda, né? É, onde ia colocar Onde ia colocar a, a, ia colocar a banda. Onde ia colocar a banda, tinha, tinha o, o trampo do piano, tinha trampo onde ia colocar, onde nós ia colocar... É porque sempre quando nós ia viajar, ir para as outras, outras casas, assim, sempre tinha um esquema de outro desenho do som, né? Porque nós sempre pegamos o desenho do Sesc, o desenho do Sesc nós levamos para alguns lugares, mas ajustamos algumas coisas. Mas quando chegou em outras casas, tinha que ver o piano, que era com calda, ou aquele piano de estante, né? E também tinha um esquema dos monitores para os músicos também, que era outra parada que não podia pôr, que já ia sair lá da cena. Eu falei, mano, era muito louca essa parada aí, velho. Né? Por mais a que... Coisa... assim Quando chegava no, no... Sei lá, era muito estranho. No, no, nos palcos grandes, parecia que tinha que ser um pouco mais reduzida, assim, a parada de colocar a antena e os monitores. Aí, nos pequenininhos, parecia que eu já podia mais abrir. Era, era o contrário, sacas, assim, por causa dos espaços. Coisa que eu lembrei bastante, que a gente gastava bastante tempo, de, é um trabalho de som, inclusive, desses de, lugares, que tem tem um efeito que acontece, que é assim, quando as, você começa a ficar muito longe da caixa de som, é, tem um tempo, que é o tempo do som sair até a caixa para você escutar. E na oficina, isso, a gente já sofre com isso, né? mas tem esse lance, assim da, da do oficina, eu digo assim, da companhia, que as peças nunca elas acontecem só no palco. Inclusive, o próprio Teatro Oficina é uma pista, né? então a ação ela ocorre em espaços muito diferentes. E a gente já tem um pouco esse problema. Mas quando você tem um palco italiano, você tem aquele palco, e você coloca os atores atuando no meio da plateia, é, esses teatros eles não são preparados para isso. Então, eles não têm caixas de som de retorno no meio da plateia e também não têm, inclusive, iluminação é, na plateia. Então, tem... Muitas dificuldades que a gente encontra para tentar usar o teatro de uma maneira diferente da qual ele foi projetado. E aí a gente gastava muito tempo para entender onde podia acontecer é, as músicas. Porque às vezes o ator ele queria cantar uma música do outro lado do teatro, só que era tão é. longe do som que ele cantava sentindo que ele estava no tempo. Ele estava cantando Mas... um segundo depois da música, dois segundos Nossa, depois. Foi. A gente calma, gastava foi. muito tempo, Eu lembro disso das passagens de som assim vamos então, passar tal música e ia não, putz, esse lugar não tá rolando, tá muito longe, então a gente já começava a delimitar. Então, no fundo para quem vai cantar de microfone só pode ir até aqui, aí quem tá sem microfone pode ir até o fundo do teatro. E isso, inclusive também para os sinais de microfone, é, das antenas, é, dos microfones sem fio, a gente gastava muito tempo isso é re, adaptando a peça não só assim é, a encenação para cada espaço, mas adaptando para tecnicamente o que era possível, né? Que, assim, às vezes, mesmo no Sesc tem uns, uns puta equipamentos, a gente quer usar de uma maneira tão diferente que os mesmos equipamentos não dão conta. E na oficina, mesmo com menos então, coisa, a gente consegue dar conta, porque é o nosso é, espaço. Então. Né? É o esquema do severologia que nós fazíamos na oficina. Chegava no... Eu lembro que nós chegávamos no... Assim, o... Eu não sei, não sempre para Santos com da Viva? Agora eu não lembro. Foi. Foi, né? Acho que foi em Santos mesmo que chegou lá, também tinha um técnico de som louco também, né? acho que era o gringo, também tinha a loucura dele, e nós queríamos usar a antena, não tinha espaço, ele pegou a antena, colocou lá no meio de ponta cabeça, eu falei, nossa, será que vai rolar? E rolou, também foi, mano, por causa dessa parada aí de não ter um delay, né, quando o Roderick ia lá nos cafundé, lá, perto da chefinha, a banda do outro lado, tipo, o Roderick no outro gol e a banda do outro gol, e querendo se comunicar assim, saca? precisava desse reverb, chegar, que nem a escola de samba, era muito louco isso, mano, que também fez a chefinha ficar doida, né, chefinha? Ah, mas rolou, eu gostei muito. Não, sempre rolou, é, foi bom, no Rio ah, também. Sempre, sempre deu um no Rio certo. Teve, ó, foi uma semana eu falei, nossa, essa foi boa, foi perfeita, perfeita. Acho que foi a penúltima, a última, assim, que eu tava assim, ai, que maravilha, deu tudo certo, os microfones não deram pau, foi um, um. Não, foi um sábado só maravilhoso, que eu, nada deu errado. Mas sempre acontece alguma coisinha, né? Não, mas nós já tava já afinado com essas coisinhas que dava problema, né? Tanto que até no oficina, quando, quando depois parou de dar problema, eu estudava dava algumas coisinhas mínimas. E aí rolou tudo tranquilão. Banda, tranquilo. É, deixa eu ver se eu. Tem mais alguma coisa? Fiz uma, umas anotações. Sabe, a Luana tá aí ainda? É que eu não vejo quem tá lá. É, Acho gente. Que... Se a Luana quiser falar alguma eu coisa. Fala. Por que ah. você não fala, velho, Ô, velho. E aí, gente? Boa noite. Tudo bom? E... Parabéns. Parabéns. Parabéns. Quem não sabe, a Luana. Cara, tá eu vou 20 um anos. Bem... 18, 18. Olha aí, tá vendo? Gente, boa noite. Eu tava escutando vocês. Vou falar rapidinho. É, eu tava escutando vocês falando do, do, do, de adaptar a peça para outros espaços. E é muito engraçado porque o que fica para mim é assim? Porque a gente passa a peça inteira ensaiando no Teatro Piscina, que é aquela pista que a gente domina aquele espaço, né? a gente já já conhece muito bem as dificuldades e, e as possibilidades também daquele teatro. E aí, quando a gente vai para Sesc, Cidade das Artes, Teatro Municipal, que é um palco italiano, que é, é outra estrutura, que geralmente o que eu aprendi com essa equipe de som é que eu não era da equipe de som, era da iluminação. Eu aprendi a microfonar, fui aprender a ouvir o som, a prestar atenção no som em Roda Viva. E aí quando eu penso, quando a gente passa o tempo todo ensaiando a peça no oficina, quando a gente vai para um outro espaço, outra arquitetura, outra arquitetura, e não tem tempo de descobrir a peça nesses espaços, porque geralmente assim é um luxo, porque a gente ainda consegue ficar uma semana nesses SESC, Cidade das Artes, coisas que outras companhias, outros grupos não têm disponível, assim, uma semana para montar, ensaiar, e é pouco tempo, gente, em cinco dias a gente não consegue descobrir. Eu lembro muito bem, assim, porque a... eu lembro que eu tinha que saber muito bem a peça e o roteiro de cada ator. Para encontrar com eles durante a peça acontecendo, para trocar pilha de microfone, para levar microfone bastão, porque às vezes o lapela aquele microfone que fica aqui, não pega fora do palco, por conta de antena, só mesmo o bastão, então sim, eu tirava de um ator e levava para o outro. E foi muito divertido também, porque eu eu, eu, fiquei, eu saí da zona, né, da zona de conforto, que aí você está na sua área, você sabe muito bem, você, você conhece o equipamento, e de repente eu me vejo tendo que aprender uma coisa nova e numa peça que é um musical, igual a onda rica. Mas foi um grande aprendizado. assim eu eu me diverti muito, foi, assim, descoberta, mas também foi diversão, assim. E, e assim, Camila sempre muito generosa de passar o que ela sabe muito bem falando e, e também confiando, eu acho que essa equipe, o Camila e eu, assim, teve, teve esse lance de ninguém solta a mão de ninguém, vamos... Porque se você pensar que é um musical com a quantidade de atores, com a precariedade do, dos dos microfones, de condição de números disponíveis ali de, de, de microfones, é, é... somos guerreiros. E assim, a gente confiava muito um no outro. Assim. É, a Camila, ela ficava às vezes assim, ah, não estou conseguindo comunicação, mas ao mesmo tempo parecia o, o, o fantasma da tá, Luana com o microfone bastão, assim. e ao mesmo <risos> tempo o Clevinho também, coisas de banda. É, no meio da peça, a gente... Que entrar no meio da banda ali, levar uma filha pro microfone da Amanda. Mas assim, é... foi muito legal. Eu acho que eu agora só vou querer trabalhar no som. É mentira! <risos> Não, vem, mano, vem pro time, velho. é do time, cara. Mas eu acho que Tem uma, uma cena, coisa né, do... gente? Que ela surgiu, a última cena ali do. do... No final, quando a gente tira o microfone do Ben Silver, na cena do suicídio, foi uma cena que ela não existia, essa cena. E ela começou a existir por conta da gente é, zelar por aquele equipamento, né? A gente tirar aquele equipamento porque a gente sabe que se o ator vai ali, vai fazer toda uma coreografia de, de cair na cena, de, de morrer, né? Ele, ele morre naquela cena, aí tem o fígado, aquela coisa que meleca e mole o microfone. Não dava para toda a peça a gente ter um microfone novo, mesmo ele sendo o nosso Ben Silver. Então foi criada assim uma cena a partir da dificuldade, assim, da gente, é, por, pelo cuidado com aquele equipamento. E, assim é, é uma das cenas, é, ela é muito forte porque é um momento que todas as áreas elas elas aparecem, né? O pessoal da iluminação vai para a pista, direção de cena vai para a pista, é, eu como técnica de som naquele momento, vou para pista e todo mundo tatuando ali, é um, é um momento do ali, né? Ele, é, esse ídolo vai se suicidar e assim. Para mim, eu tinha eu, eu falei com Camila dessa cena que eu quando eu ia tirar o microfone do Ben Silver, que é um é um silêncio, é um momento de silêncio nesse musical, é uma coisa assim que tem ali o gui que, é, que fazia o personagem do anjo na bateria e ele era um silêncio, era uma coisa assim, que aí eu tirava o microfone, era como se eu estivesse tirando a voz daquele ídolo. E era, eu, eu incorporava muito um isso, assim. Eu saía com aquele microfone na mão, assim, tipo, eu tô com a voz do ídolo, e eu passava atrás, assim, do, do público, segurando o microfone, como tipo, eu tô com a voz do ídolo, assim. Então, foi maravilhoso, gente. Claro que a gente teve vários problemas, e por descobrir mesmo a peça, em outros espaços e até mesmo no nosso. Porque quando a gente está no nosso teatro, lá na oficina, a gente se depara com a condição dos, dos nossos equipamentos serem muito antigos. E é isso. Eu adorei, tá, gente? É isso. Eu também adorei. Foi é ótimo. Essa... É incrível. É que na oficina tem isso, assim, né? A gente acaba passando um pouquinho por, pelas áreas, assim, sabe? Não, às vezes, não necessariamente na peça, mas, assim, alguns eventos que acontecem. Então, sei lá, eu já fiz bim-bim, sabe? De vez em quando, lá eu, tenho, eu ligo a, a luz, a mesa de luz, até porque o, o princípio é um pouquinho semelhante, assim, de sinal, né? De, de fluxos de sinal, então... <risos> mas é, eu acho interessante isso, sabe? O, o interesse pelas áreas. E foi boa, foram muito boas essas lives, assim, para a gente sacar, né? A direção de cena, a arquitetura né? dos objetos de cena. Assim, não se fazia ideia do, das, das, da história, assim, dos objetos assim, que, que elas falaram. Porque o nosso processo na no oficina ele é sempre muito corrido, né? Ou a gente está ensaiando uma peça, ou a gente, já, a gente às vezes, está com uma peça em e já está ensaiando outra. E, às vezes, a gente só conversa mesmo, só vai conversar depois, né, que foi a peça. É, no, no bar do bigode, ou quando a gente encontra alguém, nossa, eu adorava aquela maquiagem que você usava, e ela vai e explica por que, que ela fazia aquela maquiagem, o figurino, o isso Assim, não é que a gente não conversa durante, durante o processo, né? É que, às vezes, é, são muitas falas e muitas coisas acontecendo. Muitas é coisas. Eu falei na live de iluminação, porque é um momento, um momento e é o um momento de experimentar muitas coisas. É a hora que a, a, as áreas elas estão ali propondo coisas e, e é um momento muito de cada área. Se depois que a gente consegue ali, juntar e às vezes conversar e e é isso. Sim. É riquíssimo estar se se dispor assim a aprender da, é muito dessa companhia de, de, dessas áreas porque eu acho que todas as áreas de teatro dentro do oficina ela tem ela é especial por ser naquele teatro e por ser nessa companhia é, é uma coisa que eu como estou ali já um tempo também já tive condições de aprender muito ali de outras áreas e também a coisa de observar o trabalho do outro né eu acho que eu quando eu vou para o som eu consigo enxergar a iluminação os, os ver ali e eu, foi muito bom esse processo, que eu me aproximei muito da banda, assim, a gente é, tinha que se relacionar todo o tempo, e é uma coisa, às vezes o Felipe tava lá tocando, ele queria indicar alguma coisa pra gente, ele continuava tocando, e ele assim, só no olhar, assim, é muito legal, porque ele <risos> se Era na mímica que nós ganhávamos. Na mímica nós ganhava o problema que tava tendo, né? Se botar ele piscava do lado esquerdo, essa sabíamos, ixi, é lá do lado. Fazer esqueminha dele, mas pensei que tava jogando truco, né? Nós já sacava tudo aí. Às vezes a, é a mímica do desespero, assim, eu fazendo cara de desespero lá na banda tocando e vocês um cara de desespero sem saber o que que é, assim. Nossa, era muito louco, era da hora mesmo, cara. Na Foi banda, o problema geralmente era mau contato. A gente chegava lá... Apertava aqueles cabos Nossa, já vi acontecer tanta coisa Já vi gente derrubar Coisa no Felipe Derrubar o nossa, era... Não, E o Mano lá, como é que é? Quando nós viajava, o Juliano cara Nossa, quando o Juliano Ele era um Heavy metal Não, do rolê né, velho? Nossa, quando ele estourava Mentira, toca pra caralho ele... Não, ele toca pra caramba, é uma puta música Quando um trabalho, ele estourava a gente... Quando ele estourava as cordas e aí eu via que deu alguma coisa no som, assim, nós carro aqui não deu pra saber quando eu, ia, quando eu ia ver foi o Juliano que estourou a corda. Ou a sanfona dele quando ele estourou o P2, mano. Que, nossa, aquele dia foi foda pra ele saber o que, que foi o problema. que ele deu uma estouradinha. Nossa, mano, mas era mano. da hora. Tá. Então. Então é isso, gente. Prestar atenção na voz. No som também, porque ele também existe. Não, assim, porque às vezes a gente presta... A gente lembra né, do som só quando dá errado, né? Tipo, ai... Mas ele... Mas é muito bom quando a gente consegue ter essa clareza, assim, nas vozes, nos... na banda. E isso em todos os lugares. Todo mundo pensa nas luzes lindas. Uh! e nas shows, espetáculos, sabe? Sei lá, estou viajando um pouco, mas assim, você vai num, num cinema, você não fala, nossa, o som desse cinema é ruim. Não, mas nós eu... começou a sacar mesmo essas paradas, até eu também. Mas assim, é... não é questão de ruim, é questão de fazer o melhor possível com o que, com o que nós temos, né? E é isso, ele serve para você comunicar. Fala, Luana. Eu estou brincando com você, porque isso aqui que eu acabei de fazer, é que acabei de ativar o meu microfone, né? Eu fiquei aqui tentando falar alguma coisa com o microfone desativado, que é mais ou menos isso que eu estou. Nossa, rolada. É mesmo... Pegadinha. Não, era... É, também tinha uma parada assim, quando nós trabalhava com uma mesa vasta, assim, é, cheia de microfone, novo... cheia de microfone, cara. E aí, quando entrava o Roderick, ou a Camila, qualquer outra pessoa, a assim, o Mané, aí nós estávamos olhando para outra coisa. Aí, quando eles entravam, nós esquecia de desmutar. Nossa, também tinha essas paradas aí, cara. Que, meu... Só que, cara, era muita coisa mesmo, você prestar atenção, velho. Muita coisa mesmo. Meu. Então, viva os hum, operários Exus do Teatro Oficina. Galera a todas as galera aí que trabalhou no Roda Viva, todas as pessoas, todo mundo. Gostei massa, foi muito bom. Aprendi vários bang, louco mesmo, a se virar, correr. Mano, me senti aqueles caras de Fórmula 1 quando vai trocar as rodas, Sim. sabe? <risos> Mano, mas valeu, valeu Roda Viva, é nóis, cara. Até a próxima. Exato. Já... Ao coro. Ah. Bom, valeu, gente, estarmos aqui. É, não vejo a hora da gente se encontrar de novo no teatro, porque fazendo teatro online, cada um cuida do seu som. É, é maravilhoso que isso existe, que a gente faça fazer as lives, tudo, mas não vejo a hora, hora da gente se encontrar para passar um som, passar um nervoso lá no teatro, é, <risos> mexer nesses microfones que devem estar já sem funcionar, as caixas de som devem estar tudo com maior contato. Isso, não devem ser mais maravilhoso. a frequência lá, mas... Pois é, gente. Então, aí, façam um Pix, uma contribuição para o... Cadê a Luana? Vai dar um... então Tchau, gente. Obrigada por participar de mais uma live do Tiago Piscina. É muito bom poder conversar e dividir sobre o nosso processo de criação. Acho que está sendo um momento muito legal para a gente refletir sobre o nosso processo e as condições com que a gente trabalha lá no Chá. Então, contribua aí, se você puder. Faça um Pix para a compra, manutenção desse espaço, a compra do microfone, e X e Y. É Só temos quatro lapelas funcionando, hein? Nossa próxima peça a gente vai precisar de mais. Então, Maravilha, gente. Pessoal, tchau, hein? É nóis. Um som aí, DJ.